Major de Paris tá quase chegando. Como o Challenge Stage começa no dia 8 de maio, podemos pensar que no dia 1 de maio a Valve vai lançar as cápsulas de adesivos do Major Paris 2023. O último Major do CSGO, já que lá no Twitter do CS eles deixaram claro que 2023 não vai ter outro Major. Esse é o último. O próximo vai sair em 2024 no CS2. Então esses daqui serão os últimos adesivos do CSGO. E eu já fiz vídeo no canal onde eu digo pra vocês que eu tô investindo Pesado em adesivos holográficos de dois campeonatos, Antwerp e Stockholm. Já que Antwerp a gente teve talvez os últimos adesivos do CS, com fundo invisível atrás da logo, e isso é muito, muito bom. Esse era um conceito que vinha lá do Catalyst 2014, o primeiro Major que teve esses stickers insanos aí. Partida já começou! Precisamos de alguns espaços apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Eu, eu, eu...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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E o fundo invisível nos stickers é algo que a comunidade valorizou muito, mas por muito, muito tempo a gente não teve de novo. Por muito tempo a Valve foi lançando esses stickers que sempre tinham algum símbolo atrás, da logo do time e a galera sempre ficava voltando nos Cato 2014 falando como que eles eram bonitos. A comunidade Nunca apreciou muito esses adesivos que tem algum formato, seja círculo, seja quadrado, em volta da logo ali do time. Até que em 2021 a Valve decidiu lançar novamente os adesivos com fundo invisível e foi um hype. Eles fizeram isso em Stockholm 2021, em Antwerp 2022 novamente, mas no Rio 2022 eles já voltaram com aquele estilo de que atrás da logo tem um formato aí, alguma coisa e não é mais invisível. E eu já estou prevendo que no Blast. Paris Major, muito provavelmente a gente vai ter o triângulo. Esse triângulo da logo, da Blast, né? Provavelmente assim, ó. É um conceito, mas a gente já pode ter uma noção. Muito provavelmente, cara, se eles forem fazer um background de alguma coisa atrás da logo do time, vai ser esse triângulo da Blast. E na minha opinião, se os adesivos de Paris 2023 não tiverem o um background invisível, é uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro a longo prazo com esses adesivos de Antwerp 2022. Isso Stock Home 2021, possivelmente serão os últimos adesivos com fundo invisível da história, e é o que a galera gosta, e é o que tá valorizando, meu irmão. Esse adesivo aqui mesmo tá valendo uma nota, eu comprei alguns, tô investindo nele, mas com um olhar de investidor eu vou dar uma dica agora para vocês de quais serão os adesivos mais tops, baseado nos times que entraram e nos times que ficaram de fora do Major de Paris. A gente já tem aqui na HLTV os 16 times que fazem parte aí do Challengers, né, o grupo Challenge, e já os oito times que passaram como Legends, então totalizamos aí 24 times que entraram. E talvez para nossa surpresa, a Cloud9 ficou de fora do Major na partida contra a FaZe, eles perderam, foram eliminados, FaZe joga o Major de Paris e a Cloud9 tá fora. Portanto, meu primeiro investimento que eu quero falar que tá dando muito bom com certeza é o Cloud9 holográfico, eu tenho quase 20 mil reais investido em Cloud9 holográfico e olha, com a Cloud9 não jogando no Major, não vai ter sticker deles em 2023, esse não vai ser o último, porque a gente teve o Cloud9 Rio, mas ele tá custando 80 reais na Steam, versus 280 reais do outro com fundo invisível de Antwerp, então esse aqui é um sticker que eu não confio muito, e se eu tivesse que apostar um sticker que vai subir ao longo do tempo aí é o Cloud9 holográfico de Antwerp ele já está explodindo, né a gente analisa aqui os gráficos dele, explodindo e com essa notícia da Cloud9 fora, ele deve dar um pulo ainda maior, e se manter talvez 300 reais já já. Galera, além da Cloud9 do Shiro, outro time que ficou de fora do Major foi a Virtus... Virtus Pro, Virtus Pro, basicamente Ganhou como Outsiders, né O Major do Rio, foram os campeões Agora não chamam chama mais Outsiders, voltou a chamar Virtus Pro, e eles foram desclassificados Não entraram pro Major, perderam A última partida aí do RMR para a Mouse Sports Que se classifica, inclusive um pouco Triste, porque esses adesivos aqui tinham um Potencial pra subir muito, muito, muito de preço Se a Mouse não se classificasse Mas vai ter Mouse no Major de Paris 2023 então esse aqui não vai ser Um adesivo tão foda assim Pra se investir, infelizmente, mas é um adesivo muito bom pra se vestir mesmo assim. Portanto, com a Virtus Pro barra Outsiders fora, o que que acontece? Bom, primeiro que nunca mais vão existir adesivos da Outsiders, né? Esse time aqui foi um time somente durante a censura que o time tava sofrendo por causa da guerra da Rússia na Ucrânia, né? Então o Virtus Pro por ser um time russo, por um certo período, tava jogando como Outsiders. E aí esse adesivo aqui vai ficar pra história. Outsiders holográfico. Nunca mais vai existir adesivos da Outsiders. Esse aqui é um adesivo, digamos, descontinuado de um time que não existe mais. E a gente já tá vendo o preço desse adesivo explodir, tá? Esse daqui eu não sei se eu vou investir ou não, mas a gente tá vendo o preço do adesivo subir muito, ó. Já tá 140 reais Ao mesmo tempo com a VP fora do Major, esse aqui seria o último adesivo da Virtus Pro, né? Que foi Stock Home 221, antes deles terem que trocar o nome para Outsiders. Esse é um possível adesivo que pode valorizar muito, porque é fundo invisível, tá lindo no CS2, a galera tá gostando de fazer craft com ele. Já está custando 140 reais esse adesivo e esse eu investi bastante, tenho vários adesivo não vai ter adesivo da Virtus Pro Pro Paris Major 2023, então é um bom investimento outro adesivo que a gente nunca mais vai ver galera, é o adesivo da Imperial esse daqui triste demais pela Imperial né, eles não passaram pro Major de Paris 2023, então esse daqui é o único adesivo da Imperial que tem o fundo invisível porque no Rio tem o fundo estranho lá e esse aqui é um adesivo que a gente vai ver valorizar muito, tô falando do holográfico porque eu acho muito bonito o holográfico no CS2 mas a gente sabe que quando fala de Imperial dourado também é um adesivo que a galera gosta muito de ter. Então, esse aqui pode ser um investimento insano para se fazer ao longo prazo. Ainda mais se a é Imperial se desfazer em algum momento, deixar de existir a organização. E os nossos irmãos da 9Z também não passaram pro Major. Então, esse adesivo aqui, que é o adesivo que eu mais investi dinheiro na minha vida, o 9Z Holográfico, tem também muita chance de continuar valorizando, cara. Esse aqui, eu diria que é um adesivo fantástico para segurar, guardar. A gente não vai ver adesivo da 9Z no Paris 2023 então esse daqui é um adesivo que tem um potencial muito forte de subir de preço é um adesivo muito lindo uma outra equipe que eu tava de olho se eu não ia passar para o major era a eternal fire eles não conseguiram classificação e esse é um adesivo que eu investi bastante junto com o 9Z holográfico portanto também não vamos ser eternal fire Paris 2023 parece que eu acertei em todos os adesivos que eu comprei para minha coleção mano e deixar de brinde aí para vocês uma ideia que eu tenho a China tá manipulando muito muito esses adesivos da Tailu. Esse adesivo Tailu holográfico de Sock Home 2021 é muito lindo. Eu comprei vários e vários desse. E a Tailu também não se classificou pro Major de Paris. Então não vai ter Tailu Paris 2023. E olha, eu confesso que eu tô gostando dessa brincadeira de investir em stickers, que por exemplo, esse sticker aqui tá 200 reais tá? Olha como que ele deu um boom, cara. Eu comprei mais ou menos aqui, se eu não me engano, tava custando 50 pila. Agora já tá 200 mano. Ele deu uma hypada, deu uma corrigida e agora provavelmente é lucro e aí provavelmente nos próximos 15 dias a gente vai ter então as cápsulas do Major o passe né do Major a venda no CS e a gente vai descobrir se os novos adesivos são bonitos ou não baseado nisso muita mas muita gente vai fazer investimentos em stickers Então eu quis trazer para vocês aí uma geral dos principais times que não foram pro Major mas tem adesivos desse time mas possuem adesivos legais aí no CS adesivos bonitos que tem demanda e alguns desses, eu tô investindo, então fica a dica aí, em breve eu faço um vídeo detalhado dos meus investimentos em stickers e já tô somando quase 150 mil reais escondido ali na minha store de Unity em cerca de 2 mil adesivos galera, a gente se vê na próxima, não esquece de deixar um like tamo junto, um abraço, falou!